Fala, fala, galerinha! E aí, sou é eu, sou o Aberto. Esse é mais um elefante literário e hoje a gente veio indicar histórias em quadrinhos. Música Por que a gente tá indicando esse, esse vídeo aqui, esses aulas? Porque terça-feira é o dia internacional nacional. É dia nacional. Nacional das histórias em quadrinhos. Então, né, a gente não colocou nas metas, eu acho, mas a gente pretende ler mais HQs esse ano. Então, nada melhor, né? Que começar indicando Sim, com coisas que a gente já leu, que a gente tá lendo, que a pra ter né? e então... Todo tipo de quadrinho aqui vai ter. Exatamente. A primeira HQ que eu vou indicar é Pílulas Azuis, publicada pela editora Nemo, de Frederick Peters. Ele aqui vai mostrar como o protagonista conheceu a personagem Kat, que ela é portadora do vírus HIV, e como ele contrai esse vírus também. E vai mostrar a relação entre eles dois. Tudo que permeia a relação de um casal, normalmente sem romantizar, tipo, toda a relação de, de amor, de ódio, desconfiança. Tudo que um casal vive, mas com a observação da situação em que os dois vivem agora, né? Com o vírus HIV. Apesar disso, apesar de ser um tema muito sério, o livro não é não tem uma carga muito pesada. Tem muitos momentos que ele trata o assunto com leveza né, com humor legal sendo que ao mesmo tempo como assim, a pessoa espera um tema sério, dá aqueles tapas nas caras das pessoas. De vez em quando, né? é, é massa porque é um livro muito pelo menos pra mim, foi muito educativo é, ele, ele é didático ele quebra ajudar. muitos tabus acerca né, da doença e tal é muito Legal. Tem uma cena inclusive aqui que faz você realmente perceber isso, que as pessoas devem viver, apesar da situação, né, viver a vida normalmente, porque enfim, uh, o dia a dia não precisa mudar. Tipo, a relação com as pessoas não precisa mudar. Então esse livro aqui é um livro muito útil, muito recomendado e muito necessário. A primeira que eu vou indicar é Persepolis, Persepolis é de Edmarjane Satrap. Também é uma história verídica, vai contar a história da vida dela. E, gente, esse livro eu demorei bastante pra ler, mas é muito legal, porque também tem uma acompanhada muito educativa no sentido cultural. Aí é um pouco mais amplo, né? Porque vai contar a história dela, ela é do Irã, e aí ela quer... Cresceu ali na, na década, no final da década de 70, né? Tipo assim, ela viveu a Revolução é, no Irã e tal E tem muito essa questão do véu E como é que as meninas são tratadas na escola, como é que elas são vistas pela sociedade, toda essa exigência né, social que existe em cima das mulheres. E é muito bacana porque ela teve uma infância muito de... os pais incentivavam muito a leitura, né, essas coisas culturais, então ela desde criança tinha essa tendência a ter uma cabeça um pouco mais aberta, o que pra ela, acredito eu, foi bem difícil, né? Sim, com certeza. Ao longo da vida. Ai, ah, é muito, muito massa conhecer essa outra realidade e, e ver de uma pessoa que viveu, né? Tipo, ela tem uma, uma propriedade pra falar sobre isso e consegui entender um pouco mais também. Eu Achei bem bacana nesse sentido. Ah, não tem como saber quantas páginas tem porque não é numerado. É né? tipo, Ai, eu fiquei ódio. agoniada. Eu o negócio. Eu fiquei muito agoniada, mas vale muito a pena. Recomendadíssimo também. A próxima obra que eu vou indicar eu li faz pouco tempo e é Paciência, de Daniel Close. Esse livro aqui, é, ele vai tratar de uma história de amor através do um tempo. Como diz aqui na própria capa, é uma viagem cósmica através do espaço-tempo rumo ao infinito primordial do amor eterno de Daniel Aquele, esse é o nome do livro, na verdade, 5 <risos> <risos> minutos depois. tenha paciência de esperar terminal, pois é, aqui. Tem todo... já tem resenha dessa caque aqui no canal, então clica aqui nos cards para assistir mas pra quem ainda não viu, a história aqui vai girar em torno de Jack Barlow que um dia chega em casa e encontra a mulher dele morta a mulher dele, no caso, é paciência, esta jovem aqui, com essa carinha feliz, sendo que ela tava grávida e ele resolve que vai voltar no tempo de alguma maneira, tem umas, as maneiras aqui no livro, é óbvio que é uma coisa plausível nesse universo, para salvar a mulher e salvar o filho e ter um final feliz mas ele acaba descobrindo muitas coisas sobre si mesmo é um livro legal, quem quiser ver minha opinião completa, vai na resenha Segunda cara que eu já falei aqui nesse canal, mas eu vou falar, e vocês vão ter que me engolir okay. 2018, porque eu estou lendo Y, o Último Homem. Esse aqui é o segundo volume que eu também já li. Mas basicamente, vai contar a história. Sociedade tá normal, né? Tá todo mundo vivendo, de boas. De repente acontece algum fenômeno, alguma coisa. Coisa que a gente não sabe o que é, mas todos os mamíferos com cromossomo Y morrem. Todo é, mundo, você é, não estaria aqui. Entendi. Você não estaria aqui. É baseado em fatos reais? O que é? Acontece que, logicamente, tem uma treta e uma pessoa, hum. um homem, sobrevive e um macaco sobrevive. Entendi. E aí eles ficam tentando entender o que aconteceu. As pessoas, no caso das mulheres, não entendem, né? É legal porque essa aqui vai mostrar vários mini grupos dentro do grande grupo de mulheres. E aí tem mulheres que elas reproduzem muito um pensamento machista, tem mulheres que vivem de boas, assim, ok, são mais muito neutras, que e tem umas que são realmente bem extremistas, a questão do feminismo é muito retratada aqui nesse livro, tem questionamentos sensacionais, tem muitos tapas na cara, tipo, muitos, muitos, meu Deus, é sensacional. Uma coisa que é bacana, que inclusive a gente nem tá falando sobre isso, mas o traço desse, desse ah, é HQ é muito bonito, meu Deus. Ai, ah, eu, eu amo HQ, Sim, que você é consegue bacana. ver as expressões dos personagens. É, exatamente, é muito bom. E uma coisa que eu acho que é melhor ainda nesse HQ, ele tem uns plot e uns zooms, assim, isso. que eu consigo ver muito, tipo, filmicamente. É, é, existe essa palavra? Cinematográfica. Cinematográfica. <risos> ok. É. Mas é, é muito real isso. Eu consigo visibilizar negócio su... visualizar também? Visualizar. Eu consigo... <risos> eu tô aqui que é. É. Eu consigo visualizar muito facilmente essas cenas. É sensacional, gente, sério. Quem tiver a oportunidade sério leia essa HQ, porque vale muito a pena. Tem uns questionamentos aqui que eu acho que, gente... gostou? É, sério. Não vejo a hora de terminar, já estou com terceiro, eu estou roubando todos os Irmão de novo inclusive Alex, obrigada. Vou ler o quarto também e só amores. A última HQ que eu vou indicar aqui, para que todo mundo leia, inclusive pra que eu mesmo leia, porque eu ainda não li, obviamente, é Atômica, uma HQ que eu tô muito interessado em ler, da editora Dark Side. Ele já tem uma adaptação pro cinema, Inclusive que eu ainda não assisti, mas eu sei que tem Ele vai tratar de um espião Do M6 que é morto Depois que o comunismo, sei lá, explodiu Aconteceu uma treta muito grande Só que ele tem uma lista com todos os agentes secretos Todos os espiões que... que estavam ali em Berlim, né, trabalhando. Só que aí quando vão vir lá o corpo, ele não tá mais com essa lista. Aí eles desviou uma mulher que é o Heine para pra recuperar essa lista. Parece que é uma coisa assim. Então tá. É uma coisa que tem a ver com política e tudo mais. Parece muito interessante. Eu vi as fotos da, do filme, tipo assim, algumas fotos, e é uma coisa bonita. Só que na verdade eu não me interessei muito pelo filme, eu me interessei mais pela HQ, porque a edição é muito bonita. Sai, né amor? Tem os traços... Acho que a gente tá numa sintonia aqui, porque a minha terceira HQ também tem, tem um cunho muito político, Entendi. assim. Entendi. Entendeu? Ela é mouse, eu ainda não li também, mas é uma HQ que eu sou louca pra ler, porque, primeiro, as pessoas comentam horrores, muito positivamente, e acabei de ver aqui que ela recebeu do um prêmio Pulitzer. Então, não pode ser uma coisa fraca, né? Vai contar a história... Na verdade, é um cara contando a história do pai dele, que... Que viveu ali a época do Holocausto e tal, então acredito eu que seja um pouco tenso. Parece... Ah, o traço parece bastante com uma coisa por ali. Assim, lembra? É, aí eu ia ah, porque... É que é, é ódio. ódio. Esses é ratas, não ver. Sim, mas é ótimo. É tudo que eu sei sobre ele e... Hmm. Quem, inclusive, quem já leu esses dois últimos principalmente né, que a gente não conhece, já comenta aqui embaixo se é bom se é ruim, pra gente já ficar ligado no negócio. E se a gente tá indo no caminho certo ou não. Todos os links pra essas HQs vão estar aqui no box de descrição, então não esquece de acessar e comprar por eles pra ajudar o nosso canal. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e fica ligado nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! O que foi, Foi? Bem? Tá tão baixinho é porque eu não sei se eu tô falando alto ou se eu tô falando alto. Baixo. Oh! Hã? Eu quero se sonhar. Não quero.